Todo garoto algum dia já sonhou em ter poderes e ser um super-herói. É muito comum que uma criança se inspire no seu herói favorito e construa valores importantes para a formação do seu caráter. A partir dos ensinamentos que uma criança tem desde pequeno, ela aprende a diferenciar o que é o certo e o que é o errado. O Homem-Aranha é um excelente exemplo disso. Inspirando diversas crianças em todo o mundo, ele com certeza é o super-herói mais popular da atualidade. O herói da vizinhança é sempre visto bem alegre, ele combate o crime de forma bem humorada e possui uma personalidade de brincalhão e piadista. Entretanto, Peter Parker não é imaturo, ele possui princípios morais e demonstra constantemente o grande senso de altruísmo, característica essa que foi gerada devido ao assassinato inesperado do seu tio Ben. Quando eu assisti os filmes pela primeira vez, eu não consegui entender algumas coisas pelo fato de eu ser apenas uma criança na época, mas ao reassistir os filmes novamente Mente eu consegui compreender melhor as ações e os sentimentos do Peter. O qual passou por muitas situações tristes e traumáticas que moldaram o que ele é hoje. Provavelmente, o Homem-Aranha é o super-herói com a história mais triste de todas. Apesar disso, ele continua sendo um herói e salvando as pessoas pela cidade. Afinal... Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Essa frase retrata a essência do Homem-Aranha. Ela simboliza o que aconteceria se uma pessoa normal adquirisse superpoderes. Imagine, você subitamente acaba de ganhar superpoderes. O que você faria? Provavelmente, você usaria esses poderes em prol de algum interesse pessoal. Ao fazer essa mesma pergunta para alguns amigos, todos eles responderam que utilizariam esses poderes por motivos gananciosos, como encontrar maneiras de conseguir dinheiro. E é exatamente isso que Peter Parker faz. Ele utiliza seus poderes para conseguir ganhar um dinheiro extra, assim assim, agindo de forma imprudente e egoísta, e em virtude dessas ações, Peter acaba sofrendo grandes consequências. Em 1962, o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez na revista Amazing Fantasy número 15. Stan Lee, o seu criador, o fez para que as pessoas pudessem se identificar com o personagem. E é comum que a gente acabe se identificando com Peter, que possui os problemas de uma pessoa normal, diferentemente dos super-heróis da época. O Homem-Aranha não é nenhum super-herói invencível como o super-homem, muito pelo ao contrário, o personagem precisa enfrentar muitas dificuldades na sua vida. Ele é um órfão que vive com seus tios, possui muitos problemas financeiros e problemas com sua vida acadêmica onde sofria bullying e era excluído. Além disso, tem muitos problemas com seus relacionamentos. Só porque ele é um herói e tem superpoderes não significa que ele não tenha problemas. Essas e outras características faz a gente simpatizar com o Homem-Aranha por ele ser um herói mais condizente com a nossa realidade. Em uma ocasião, Peter tem a oportunidade de impedir um ladrão que estava escapando, mas se comportando de forma arrogante e egocêntrica, ele não faz nada, alegando que não era sua responsabilidade fazer aquilo. Ele não via motivos para ajudar as pessoas, sendo que o mundo nunca foi justo com ele. Desta forma, ele usa os poderes para si mesmo. Assim como qualquer um que subitamente ganhasse superpoderes, o Peter não queria ser um super-herói, afinal, quem iria abandonar os seus sonhos e deixar de viver a sua vida com amigos e família para fazer o que é o certo? Você deixaria de ficar com as pessoas que você gosta para salvar pessoas estranhas apenas por benevolência? Ao descobrir depois que seu tio Ben havia sido assassinado pelo mesmo ladrão que ele não interviu no roubo que testemunhou, passa a conviver com a culpa e o remorso, com a morte do tio Ben. Peter aprende da pior forma possível que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa é a base do Homem-Aranha, e a partir disso, Peter passa a dedicar sua vida para ajudar o próximo. Mesmo que tenha que sacrificar sua vida pessoal para dar o seu melhor como herói. Apesar disso, quase nunca ele é reconhecido como um herói. Recebe críticas a todo momento e é visto até como um criminoso fugitivo. Além disso, ele precisa ficar atento a todo momento aos possíveis ataques de super vilões. E essa é uma preocupação forte para o Homem-Aranha. Poucos heróis possuem tantos inimigos como ele. Ele nunca consegue ter paz, nem mesmo para tomar um café com sua namorada. Os atos do Homem-Aranha influenciam diretamente na vida de Peter, e o seu grande comprometimento com o heroísmo constantemente acarreta em complicações na sua vida pessoal, Peter e todos aqueles quem ele ama acabam se machucando seja fisicamente ou sentimentalmente, assim Peter teria que deixar de viver para ficar disponível sempre quando alguém precisar, ele não consegue viver sem que o Homem-Aranha interfira, um não deixa o outro viver, e se os dois coexistir é a fórmula do caos Juntando toda essa pressão em cima de um jovem adolescente que é uma bomba de sentimentos e hormônios É a receita perfeita para o desenvolvimento de sérios problemas psicológicos E acontece que o psicológico do Peter também influencia diretamente na vida dele como Homem-Aranha E isso é visto com muita clareza em Homem-Aranha 2 Em uma ocasião Peter quer desistir de ser herói quando ele percebe que a sua vida como Peter Parker está sendo destruída. Ele sofre uma grande crise de identidade e não sabe mais quem ele é, perdendo a si mesmo. Não sabia mais se ele era o Peter Parker ou o Homem-Aranha. E com essa dualidade, ele tinha que fazer uma escolha difícil sobre quem ele realmente queria ser. E depois de uma fase de transição tentando ser apenas o Peter e com a cidade precisando do Homem-Aranha, ele consegue recuperar os seus poderes para salvar as pessoas. E logo, Mary Jane se despede do Peter com um olhar triste sabendo que nunca será possível que o Peter seja apenas o Peter. Você já deve ter escutado alguma vez que errar é humano, e Peter falha diversas vezes, principalmente Falha ao tentar salvar as pessoas que ama, o que acaba afetando psicologicamente. Todo esse lado humano do Peter e essa conexão com a realidade potencializa a empatia que sentimos pelo personagem. Essa filosofia sobre o que seria o certo e o que seria o errado me faz amar o personagem do Homem-Aranha. Dessa forma, entendemos seus sentimentos e criamos um vínculo com o herói. O personagem se desenvolve através das palavras com grandes poderes e em grandes responsabilidades. Assim, essa é a dádiva e a maldição do Homem-Aranha. No final, o Homem-Aranha carrega um fardo muito grande para um personagem tão parecido com a gente. E talvez, atrás dessa máscara ele não seja tão feliz quanto eu pensava.